E, amigas, vejam esta maravilha. Ponto alto igualzinho ao ponto alto, porque é um ponto alto logo de entrada. Sem as três correntinhas. Eu puxei isto na minha cabeça, mas este é verdadeiramente útil, amigas. Utilizem, está em Creative Commons, portanto não tem direitos autorais. Isto eu faço para as amigas, eu desenvolvo para as amigas. Vamos lá ver. Puxamos a laçada. Temos que tirar a agulha e entrar por cima. E aqui fazemos já duas laçadas na agulha. Top. Maravilha, né? Passamos por baixo de um, passamos por baixo do outro. Agora a mesma coisa, puxamos, temos que tirar, que é por causa da posição, depois de, de, dos traços, para ser exatamente igual. E agora passamos por baixo dos dois, passa por baixo deste primeiro sempre, e agora este. E aqui está, amigas, um ponto alto direto, top, com os dois tracinhos iguais.